Oi gente. Bom, eu vim cá falar do curso Envocando com Sucesso, que eu tive a primeira experiência de compra. Foi assim, eu tive essa decisão desde a primeira vez que eu ouvi a Larissa falando no Face, um vídeo. É, eu já sou oficiada em compra na internet, então quando eu ouvi ela falar, e que eu quis mesmo. Eu acho assim que todo começo é, a gente fica receoso. Mas cada vez mais eu acreditei na palavra da Larissa no vídeo, então foi fácil tomar a minha decisão. Hoje eu não arrependo nem um pouco de ter comprado o curso, vale cada centavo mesmo. A primeira compra após adquirir o curso foi o cílios forxiço, que é esse que eu comprei maior e esse da marca Cremei. Eu comprei um site que chama Love Lashes, nove pares de cílios da Cremei e esse maior. Da, da Gelest Que vende no próprio site eu acho que é da marca deles mesmo Então assim, cada peça do da Creme Saiu 1,74 dólares Mas a loja me deu um desconto E ele saiu 1,55 Esse aqui Ele saiu 6,99 Com o desconto que a loja me deu Saiu 5,99 Que eu acho assim que saiu bem em conta De frete eu paguei 10,95 e juntando tudo, é, a compra inteira, ficou, saiu barato cada cílios, então eu distribuí o frete com o valor dos cílios e saiu 6,17 cada cílio, cada par de cílios. Então, pra você comprar aqui no Brasil, é em torno de 18 reais. E a caixinha que eles me enviaram foi pequena e eles não me tributaram, não, tinha, não era pesada... Então assim, vale muito a pena comprar mesmo, porque aqui na minha cidade mesmo é muito caro e eu que sou maquiadora, acho que foi uma mão na roda descobrir esse curso e é isso aí, é importante o sucesso.